Cheguei aqui no 77 acompanhando raiz de lixão. Meus filhos nasceram se criaram no lixão. Eu estou atrás da minha sobrevivência. Eu tenho um filho para dar de comer. Eu acho melhor o catar lixo é ir roubar. O que nós sabe é só catar lixo mesmo. Essa foi a escolha que Deus me deu. Então, é o destino que eu vou ter até o dia que Ele quiser. Ela aqui, ela é sozinha. Ela não tem, ela é pai e mãe do filho dela. Então se não fosse o lixão, não tinha como ela dar o sustento do filhos dela. Porque como ela iria chegar, conseguir um emprego, se nosso estudo não é tão alto? Esse rio que era uma obra-prima, que era a coisa mais linda do mundo, dava para beber, tomar banho, uma maravilha, hoje está nas condições que está, né? Ninguém pode usar essa água, é preta, fedorenta. E a gente não um serrão à água, como é que a gente vai viver. Era a vontade da gente era que a gente morasse num lugar que não tivesse tanto lixo se o pai dissesse que não imagina o futuro bom do seu filho está mentindo uma estabilidade melhor do que a nossa que a gente não teve precisaria de lazer para o nosso filho mais emprego é, estudo para nós adultos porque nunca é tarde para a gente aprender o Pai, a gente imagina sempre o melhor né o futuro bom a gente às vezes fica até sonhando acordado né que se diz sonhando acordado de olho aberto eu sonho ser feliz ver meu filho crescer nós queremos um futuro melhor pro nosso filho